Bem, minhas queridas, eu tenho uma surpresinha pra vocês. Hein? Espera isso. Esse é o robô RG-7. Trata-se de um robô de última tecnologia que eu comprei de presente para vocês duas durante essa minha viagem que eu estive pela Europa. Acharam que eu tinha esquecido de vocês, hein? Não esqueci, não. Ah, ia me esquecendo de um pequeno detalhe. Esse robô tem um sensor de mentiras. Se alguma pessoa do lado dele faltar com a verdade, ele dá um tapa na cabeça da pessoa que mentiu. É, que tal nós irmos a um teste drive agora? Lia, qual foi mesmo a nota que você tirou na prova de geografia de ontem? Hum? Foi nove, pai. Tá bom, foi cinco. Ah, eu sabia! E aproveitando o mocinha, onde é que você estava anteontem quando falou que ia dormir na casa da Michelle? Na casa dela, ué. Ai! Tá bom, eu tava assistindo um DVD na casa do Juquinha. Que DVD? Toy Story. Hum, tá bom, era um filme impróprio. Que? Pois fique você sabendo, mocinha, que quando eu tinha sua idade eu nem sabia o que era um filme impróprio! Ela é mesmo sua filha, viu? Quando falou que eu dormi na casa da Michelle... Na casa dela, uai. Esse robô tem que você tava sorrindo. Yeah. Isso. Ai, né? Like Mas ele tá de lá na hora que eu vou vir, né? É, eu tô com a sua. Sim, sim. Aí dá Corta! Dedé, eu tô vendo essa sombra aí. Minha esposa, minha filha. Tá bom, foi cinco. Eu sabia. Ok. Ah. Qual foi mesmo a nota que você tirou na prova de geografia de ontem? Só aguenta a <risos> Corta esse... Não, deixa eu não. não, deixa. Não, deixa. É. Bom, eu tá bem. Bem. Vai parar. parar. Tá bom, eu tava assistindo um DVD na casa da Juquinha. Faz de novo o que as partes que você olhou pra câmera. Não, né? eu não. Não? Não. não. Mas faz de novo. Vamos não. mais uma. aqui. <risos> Aí você espera o tapa agora, tá? Na casa dela, olha. Ah, não era é, do Toy Stories? Era no um Toy Stories que você tá é, fazendo? Então certo, então certo. <risos> Desculpa. quê? <risos> okay. Pois fique a senhorita sabendo que quando eu tinha sua idade. Eu nem mesmo sabia. Como é que o um robô já veio pro meu lado? Você não sabe se <risos> eu vou mentir? Você tá esperando. Você espera eu mentir pra você vir. Você espera mentir, você já foi. <risos> espera. O okay. quê? Não era a hora de eu entrar com o quê? Então vai, do toy story. Vai daí, vai.